Olá, pinguins! Tudo bem? Primeiramente, seja bem-vindo a mais um Diário de Escrito. Esse vídeo sempre agora vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou mostrar para vocês o que eu consegui fazer durante a semana. E a segunda parte, eu vou falar de algum assunto que eu achei legal eu falar aqui, em vídeo para vocês, para que não fique só o Diário. que ah, eu tal coisa e tá, ah, é só isso. Não. Eu quero falar sobre dificuldades, falar sobre outras coisas, falar sobre os assuntos referentes à história, ao próprio estado da Lata Rosa e outras coisas do tipo. Então, vamos lá. Agora essa é a primeira parte. É a parte que eu vou falar o que eu já fiz durante essa semana incrível. E como vocês podem ver aqui, ó, na quarta-feira, é, eu já tinha. Eu vou mostrar para vocês. Eu descobri que eu já tinha escrevido uma coisa incrível. É, essa aqui. Não, a parte 2, né? Vamos dar essas folhas. não tô achando agora pra folha. Enfim. Essa assim, já tava escrito nas folhas. Aí na terça-feira eu não fiz absolutamente nada, por isso que eu nem deixei. Já não fiz nada, nada de nada. Eu não fiz nem vídeo, eu não fiz. Eu não fiz nada de nada. Eu literalmente foi. foi isso que. Eu não, na verdade quinta, desculpa. Na quinta-feira eu não fiz nada de nada. Aí aqui. Eu, como eu já tinha descoberto que eu tinha feito, eu também fiz a parte 3, que é essa aqui. Não, essa, aqui. essa aqui tem outra folha também. E, enfim, eu já... aí eu acabei pegando a parte, tanto a parte anterior que eu já tinha feito, e também eu fiz. Né? Essa parte aqui, que é a parte 3, e eu já fiz a parte 4 também no mesmo dia. Bem, hoje eu não ia conseguir escrever nada, nem amanhã realmente não dá, não tá impossível esses dois dias aqui escrever. Então o que eu acabei fazendo, eu peguei sábado e domingo para conseguir escrever, mas eu já tava pré organizado, eu já sabia que não ia ter tempo na segunda na terça, então eu já me organizei para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então eu já completei tanto do sábado e o do domingo também. Então foi isso. Então eu não, agora eu só vou voltar quarta-feira a escrever o, o mistério da lata rosa. Não esquece, não esquece que o Mistério da Alta Rosa tem até o capítulo 5, parte 1. Ele já está disponível no Notepad e você já pode ler ele aí, grátis, é só se inscrever no Notepad e pronto. Aí você pode ler aí, volta na história, para a gente voltar a ter sucesso com essa história de novo. Eu agradeço a vocês sempre. E agora vamos para a segunda parte do vídeo. Olá, pinguins, bem-vindos de volta e vamos lá! É... Hoje eu vou falar sobre o mistério da Lata Rosa, que nada mais, nada menos que é a história que eu estou escrevendo, né? e, enfim, que está sendo parte, que eu estou fazendo e gravando para vocês a partir do diário. né? É, essa história foi inicialmente escrita em 2015, então ela começou a ser escrita, ela teve um Pouquinho, muitas poucas coisas eu comecei a escrever em 2016. É, daqui a pouco eu vou contar o porquê eu parei na verdade em 2016. Em 2017 eu não escrevi nada sobre. Quer dizer, eu escrevi acho que é tão pouco. Acho que a última parte que eu tinha escrito eu tinha escrito em 2017. Eu escrevi uma parte em 2016 e uma parte em 2017. Acho que foi isso. E foi. Foi isso mesmo. E... Né? A a vida. E... O Ministério da Lota Rosa, eu vou falar também sobre a história do Ministério da Lata Rosa. Eu vou ler a descrição aqui pra vocês e espero que vocês gostem, espero que vocês leiam. Tá, tá na descrição, chega lá e dá uma lida, beleza? Então vamos lá. Um dia, Lucas muda para uma nova cidade. Ele não queria. Porém, logo ao sair do seu primeiro dia de aula, se depara com um cesto de lixo rosa. Mas, afinal, quem encontra cestos de lixo rosa na rua fazendo essa mesma pergunta, Lucas resolve uma das maiores aventuras da sua vida. É, ela foi a minha primeira história escrita no Watchpad ainda é... Mas... Enfim... É, não é a minha primeira história escrita em todos os tempos. Eu já tive Rock vs. Balé, Caçadores de Ouro e O Pinguim de Outra Ilha. Esse terceiro é uma do Clopin. O fanfic, né? <risos> Enfim. E essa. Ele tem agora cinco capítulos. Está no quinto capítulo, parte 1. Um. Até lá está disponível. E o capítulo. É, o, o livro todo vai ter doze capítulos. Doze é, capítulos. E a maior. Acho que, só, acho que até o terceiro capítulo ele normalmente tem o mesmo número de partes do próprio capítulo, que é, por exemplo, o capítulo 1 tinha uma parte, o capítulo 2 tinha duas partes, o capítulo 3 tinha três partes. A partir do quarto capítulo é que começou a, a ter um pequeno cálculo para você conseguir fazer, para você descobrir o, o número de partes que tem um capítulo. Então, o capítulo 4, por exemplo, tem duas partes a mais, então ele tem seis. Ele tem seis partes, aí o capítulo 5 tem sete partes e assim e por diante. Então é isso. Basicamente foi uma forma que eu achei de aumentar o tamanho dos capítulos ao longo que o livro vai passando. Tá? É, eu espero que vocês gostem. Eu sei que o vídeo está bem curto, mas é para introduzir a vocês somente o da Lata Rosa, espero que vocês gostem. Então que vocês leiam e se divirtam. Teve uma galera que gostou. Eu vou contar agora para vocês o número de visualizações e o número de votos. E um número de comentários. Os votos são equivalentes ao gostei aqui do YouTube. Então, caso você vá lá, não esquece de dar lá o seu voto. Se inscreve no WhatpadKlop, tem muito, tem muito, tem muito livro para você ler. É grátis, é gratuito. Então eu realmente recomendo que você vá lá ler. É, o mistério da Lata Rosa agora está com 638 visualizações. 638, quase 1k. Um tá, tá muito bom, tá muito incrível isso. 30 votos, é, como se fosse assim, 30 gosteis e 77 comentários, é muita coisa, é muita coisa, é realmente muita coisa. E eu espero mesmo, mais uma vez, <risos> porque realmente eu gosto de reforçar, é? eu espero realmente, que vocês vão ser necessário, porque eu lembro que eu fiz com muito amor e muito carinho para vocês, não é? Então é isso, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de gostei e compartilhar com todos os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima, não esqueçam de ser felizes sempre, um abraço do Pinguim e tchau!